Bom a todos e a todas os alunos e alunas do Gran Cursos Online, estamos aqui ao vivo na correria porque saiu o edital para a nossa querida OAB, hoje falaremos sobre o do Grand Cursos Online. Falaremos sobre o lançamento desse programa de muito sucesso, que é o coach do Gran Cursos Online. E, logicamente, que a gente não poderia deixar de oferecer conteúdo para vocês. Falaremos sobre a preparação. Tem, em média, 60 dias para a prova. Então, falaremos como nós nos preparamos, qual a metodologia, no que focar, como fazer, como se comportar nesse momento. Beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Nelson Marangon, sou servidor público aqui do DF, sou advogado colaborador da Defensoria Pública aqui do DF, fui aprovado na OAB no oitavo semestre de faculdade e hoje estou aqui com o nosso professor e coach, e aí, Thiagão. Fala, galera! Bom dia, bom dia! Bem-vindos a todos, bem-vindos! Eu estou aqui honrado pela presença, o Marangon me chamou para participar aqui dessa mentoria da OAB. Bom, para falar da OAB, em primeiro caso, eu tenho a grande honra de ter sido parte da OAB Bahia, fui advogado durante cinco anos, me formei em 2010, de até 2015, 2016, eu ainda estava vinculado à OAB. Só larguei porque assumi como cargo de delegado de polícia lá no Ceará e agora estou como delegado de polícia aqui no Distrito Federal. Mas vou falar sinceramente para vocês, eu tenho uma grande paixão pela carreira da advocacia. Fui advogado, advogado mesmo, criminalista, tributarista, montei meu escritório. Adoro a OAB, fui professor durante muito tempo em curso preparatório para a OAB, principalmente em segunda fase, a galera que quer é de penal conversa comigo mais tarde. E vamos lá, galera, vamos lá, porque a gente tem uma mentoria, a gente tem um tempo corrido e vamos apresentar o plano aqui do Gran curso para você que está agora querendo fazer sua prova da OAB, para você que agora saiu da faculdade, para você que ainda está na faculdade, mas para você que quer ser, sim, advogado. Lembrando que para você, mesmo que você não queira ser advogado, mas alguns concursos públicos, em grande maioria, exige um tempo de prática jurídica, exemplo de delegado, exemplo de defensor, que exige até, inclusive, a sua inscrição na OAB. E a Procuradoria do Estado, Procuradoria do Município, e outros como juiz e promotor também exigem a é prática jurídica Então, mesmo que você não queira ser advogado, eu acredito que a... você passar na sua B é uma grande, uma grande preparação, é um grande mérito... E é inclusive, até particularmente, eu entendo que é até uma necessidade. Para alguém sim. formado em de direito, deve sim. Meio é que obrigação. Pra homologar ali o é curso, né? obrigação. obrigação. Passou bacharel de direito. A OAB é meio que para homologar esse ciclo né? do curso superior. Né? Exatamente. Eu, eu particularmente, para mim, entendo que você tem a obrigação, sim, de passar na OAB. E você colando aqui, ó bem aqui. Peraí que meu dedo tá errado. Aí, aqui. Ganho. Você vai conseguir sua aprovação. Exatamente, galera. Somos os maiores e os melhores do país em relação ao concurso público e OAB. Nós entregamos muito conteúdo de qualidade. Hoje iremos falar a nossa metodologia, iremos dar inúmeras dicas e iremos lançar aqui o Coach para o OAB. Saibam que o coach já existe, esse projeto já existe há um bom tempo. Já temos vários coaches aqui, que a gente chama o coach, a pessoa que é orientada, para o AB. Já temos vários cases de sucesso também para o OAB. É, inclusive com o professor que estava ao vivo agora aqui, o Marco Soares, que também foi aprovado no AB e já teve vários casos de sucesso. E essa é a ideia hoje, beleza? Esse vídeo ficará disponível. É, foi foi um, um vídeo que foi requisitado de maneira muito rápida Porque o Estado saiu ontem Então a gente se preparou para estar, estar aqui hoje E atendendo a muitos pedidos Nós iremos explicar melhor hoje como que funciona o coach O que é isso realmente E como funciona na prática o coach aí para a ordem dos advogados do país Preparação né? inclusive de madrugada, né? Nelson me ligando, é, me ligando <risos> de madrugada a gente resolvendo tudo pensando, Pra chegar áudio. aqui agora e preparar para vocês esse evento Vamos pro slide? Vamos que vamos? Então Bora. vamos pro slide Lançamento coach OAB 23 do 8, às 11 da manhã. Nós iremos mudar a sua concepção em relação à preparação para a OAB. Como passar no OAB, iremos falar disso hoje e conheço o nosso coach da OAB. Redes sociais. Ah, thiago Paixão, arroba Delta Tiago Paixão. Estou ali, galera, à disposição para vocês. Qualquer coisa, é só chamar. Show de bola. E o meu é arroba Nelson Marangon, galera. Estou à disposição também. Nós respondemos muitos directs em relação a isso. Estamos à inteira exposição para a sua aprovação. Participe. O programa foi feito para você. Pergunte, sugira, interaja, ajude, participe. A gente está com uma tela gigante do nosso lado justamente para ver o chat, para ver o que você está perguntando. Não tenha medo, galera. Qualquer dúvida agora é só mandar para a gente. Exatamente, galera. Essa é a ideia de uma mentoria, essa é a ideia de uma orientação. Você tem que participar e sim, caso você não conseguiu acompanhar a nossa live hoje, a gente entende, muita gente está trabalhando, enfim... É, não se programou, ficará disponível e você pode mandar as suas dúvidas via Instagram aí, com certeza a gente irá responder com o maior prazer. Só não vale o seguinte, se me seguir tem que seguir o Nelson. Pronto, é, e se não... me seguir tem é, que seguir o Thiago. Porra, tem que fazer, <risos> vamos fazer o é. um negócio direito, viu galera? É, tem que ser parceria, união galera. <risos> vamos lá então, vamos ver as nossas datas? O nosso calendário aí saiu ontem, exame da Ordem dos Advogados do Brasil, é o 30 exame, edital 22 de agosto, né? Mais conhecido como ontem, inscrição 23 a 30 de agosto de 2019. Mais conhecido como hoje. Mais conhecido como hoje, prova da primeira fase, 20 de outubro de 2019. E aqui a gente já pode dar uma pausa, né? É, é pouco tempo, né, Thiago? Pouco tempo, mas não é impossível. Não Falando é impossível, particularmente minha experiência, eu decidi fazer o OAB mais ou menos nessa época. Saiu a inscrição, eu estava ainda no, no último período de faculdade. último período de faculdade eu tinha atrasado algumas matérias, pegando oito matérias terminando, com estágio, com a confusão toda, vou fazer a B Saiu lá a inscrição, os amigos estavam fazendo, bora fazer, bora fazer de teste, vou fazer a OAB. O que, que eu fiz? Irmão, todo tempo livre, ralei de estudo, foquei, a gente vai montar, a gente vai, no, no decorrer das outras mentorias, nós vamos ensinar para vocês o que vocês têm que fazer, como montar melhor seu planejamento com tudo. E o que, que eu fiz foi exatamente isso, planejamento. Exatamente. Dando uma prévia, você tem na OAB o quê? É 12 matérias? 10 matérias? Hoje? É, em média são 12, 13 matérias. 12, 13 matérias. Sim. Você tem 12, 13 matérias. Você vai estudar tudo? Não, pelo amor de Deus, amigão. Não, primeira coisa, por quê? Porque você não tem tempo. Segunda regra, você não precisa. Na AB você só precisa fazer 50% da, da, da prova. Então você não precisa estudar Sim. tudo. Então já é um ponto de partida. É totalmente diferente. Totalmente, de não é um concurso público. público. Você não a tá... estratégia, ela é a, a, o seu método para você passar ela é totalmente diferente. Você não precisa passar sobrando. É. Não tem tá aquela nota de corte altíssima. A competição é com a prova e é 50%, galera. Quem passou com 90 ou com 51%, a vermelhinha vai vir para o bom. Segunda fase pronto. Exatamente. E a competição é com você mesmo. É o que você consegue fazer, o que você, como você vai se organizar. Você só, bota isso na sua cabeça, você só precisa de 50%. Depois que eu descobri isso, o que eu fiz? Quais são as matérias que mais caem? Contabilizei a quantidade de questões de cada matéria. O que eu fiz? Eu peguei, pô, na época tributário caiu, 10, tributário, não, tributário caiu 10 matérias, trabalho caiu 10. Na minha época foi desde 2010. a segunda fase foi em qual? Penal. Penal Penalista, porra. Criminalista sim, sim, sim, pô, criminalista aqui mesmo. Honra da história, velho. Aí, minha, minha primeira, é, primeira fase na época, minha prova, minha prova hoje não é mais aplicada, porque foi a última prova que o CESP fez. Sim, Graças sim. a Deus. Aí. É, tinham 10 matérias, dia 10 questões de trabalho, 10 questões de tributário, 10 questões de administrativo, 10 questões de constitucional. 15 de processo civil, 15 de civil, 15 de penal, 15 de processo penal. 10 é, questões de estatuto e ética. O que, é que eu fiz? Processo civil? Civil? Penal? Processo penal? Tributário? Filosofia, administrativo? Sociologia? O, filosofia? Então sociologia? Que Foquei nessas matérias. Pra quê? Pra ganhar questões, cara. Porque penal, processo penal, eu sempre tive. Uma familiaridade, eu sempre estagiei na área de penal, eu sempre gostei de penal, de processo penal, já, queria saber, já sabia que queria advogar na área criminal, pô, eu sempre tive uma familiaridade. Então essas matérias eu esqueci. Se viu o processo civil, sinceramente releguei. Por quê? Não dava tempo, não dava tempo, cara. É tempo, é tempo, galera. Saiu o edital ontem, inscrição é hoje. Tempo é uma coisa que você não tem. Eu priorizei, então, a quantidade de questões por cada matéria, foquei no meu 50% e foi cravado. E deu certo? Eu tirei 50%. Pronto, exatamente 50. E um período curto-tempo. E vou adiantar uma coisa, sabe quanto é que eu tirei na prova discursiva? 61. Teve um amigo meu, é. um colega meu, amigo, amigo e colega meu de faculdade, fez 90 na, na objetiva. Sabe quanto ele tirou na discursiva? Quanto? 47. Aí, ó. Perdeu. Então, realmente, é a questão de você se planejar, né? Já dando as boas-vindas aí ao nosso grande professor Renato Borelli, que também está acompanhando o nosso chat, também está acompanhando aí os nossos alunos. Raul César Brigagão, nosso amigo e coach aí também. Já respondendo uma dúvida aqui de cara, que o professor também está colaborando no chat, a nossa amiga Camila Chaves. Já somos mais de 55 pessoas, hein, galera? Isso é porque essa live foi na correria de última hora. <risos> Professores, estou em dúvida se escolho direito constitucional ou direito do trabalho para a segunda fase. Penal! É, então já, é, Penal. Então já corroborando... Penal! Escuta o que o Thiago está falando, meu irmão. Penal! É, então, já corroborando o que o próprio professor falou aqui, é que você tem que ver o que você mais gosta, né? a gente fica brincando aqui porque a gente é da área de penal, né? eu também fiz a minha segunda fase na área criminal, mas você tem que ver qual a área que você se identifica, ou seja, olhe para trás para o seu curso, o que você fez no seu curso e veja a matéria que você mais se identificou, que você caminha com mais facilidade, que você conhece bem a legislação, que é muito importante, poxa, eu nunca folhei o código tributário. Então você vai ter mais dificuldade, ou tem mais dificuldade com o direito criminal. Pra quê? A gente estava falando até ontem, que é, o, que é o trunfo, né? Que igual você falou agora. Pra quê? É, falou bem assim, igual brincando, né? Nelson, eu não tenho empatia com nenhuma matéria. Do né? curso de direito. Aí a gente indicou, não, então a área criminal ela é muito atraente. Por quê? porque você consegue ali desenvolver com mais facilidade. Ah, eu te digo Uma me... segunda eu fase incondicional sei... pode ser mais temeroso. Eu te... trabalho. Eu te digo melhor ainda. Eu vou eu dando um exemplo. Logo depois de me formado, eu fui dar aula num cursinho preparatório, porque a galera gostou do que eu tinha feito. eu Já estava estudando, peguei umas aulas nesse cursinho, já tinha pegado umas matérias vulsa e eu gostaram. Eu fui dar aula num cursinho preparatório. Nesse cursinho tinha dois professores muito bons que eu não posso citar o nome. Porém são dois muito bons. Se você pensar um pouco, você vai relembrar tinha um bom um excelente de tributário um excelente de trabalho então a galera sempre escolhia trabalho e tributário para a segunda fase só que era a galera que não tinha empatia é, com a área sim às vezes até uma cara de penal falava assim não porque trabalho é mais fácil galera burrice primeira porque a, a você tem que escolher a matéria que você tem mais empatia segundo aí eu vou dar a dica para galera que quer penal o código de processo penal te dá a peça o, a CLT não te dá peça, o código tributário não te dá peça. O código de processo penal ele te dá peça. Por quê? Exatamente. Porque tá ali, ele vai te dar o procedimento, ao momento do procedimento. Se você souber como funciona, o momento Sim. do procedimento e o procedimento, ele te dá peça. Sim. Ele diz, diz exatamente qual peça você tem que fazer. Os requisitos ficam muito claros ali, né? Você qual não tem como é? errar. Trabalho, é. você às vezes tem como errar. É, tributário, você bota um anulatório, diferente de outra coisa. O código de processo penal ele te diz exatamente o que fazer. Na minha, na minha OB, tava lá, ah, tá na audiência, a alegação. Alegações finais da, audi da audiência é, pediram para apresentar escrito. Eu fui lá no Código de Processo Penal, olhei assim: pô, alegações finais, audiência, escrito, tá. memoriais. Acabou. Bem tranquilo. Exatamente. Tranquilamente. É. Hoje a gente vai. O nosso foco é a primeira fase, mas a gente dá a dica de tudo aqui também. E a segunda fase é uma grande dica: é essa aí. Se você está com muita dificuldade, vai passar agora. A gente tem certeza que vai passar agora. Fala, Não, Eu cheguei na segunda fase, nada. A área criminal pode ser bem atraente para você que você vai conseguir desenvolver muito bem. Beleza? E cola aqui, ó. Cola é no Gran Online. Iremos fazer. É, mentorias aqui ao vivo e nós iremos te mostrar agora como é que funciona o nosso projeto de coaching, beleza? Vamos para o slide então com o nosso grande Alessandro aí, cobrindo a folga do Michel, que o Michel só trabalha de segunda quinta. Sério? Se Michel eu vou te falar, oh, cadê Michel, como cara, funciona cara? o programa de coaching para o Gran? Após conhecer a surreal ferramenta de produção de desenvolvimento humano, volta para mim então, então já previamente, para a gente quebrar algumas crenças e deixar a coisa bem clara. O que é o coaching, Nelson? Né, o que, que é a mentoria? O que, que é isso que o pessoal fala muito? Infelizmente, galera, tem muitas pessoas que não executam o coaching como deveriam ser, de maneira técnica, ou seja, qualquer ideia do coaching de maneira bem rápida aqui resumida, porque o nosso tempo voa e a gente tem muito conteúdo para falar hoje aqui. É te pegar um ponto A, vou falar minha concepção, o Thiago vai falar dele depois. Pegar um ponto A e vai para um ponto B, é simples. De maneira rápida. A gente mais rápida. Não, não mexe em passado, a gente mexe no presente para te proporcionar para o futuro. Você pode passar, com certeza, sem auxílio, sim, mas se você for é, auxiliado... É, com certeza esse caminho pode ficar mais curto. Como é que a gente trabalha? Com metodologia. Então o coach de verdade, o que faz pessoas serem aprovadas, o que hoje me fez chorar de manhã com ligação de três alunos que foram aprovados no concurso da Polícia Militar de Santa Catarina, é metodologia. Eu sei o perfil comportamental de cada aluna. Eu sei quais são os pontos fracos. Eu sei que uma aluna comunicadora, ela tem que estar sempre em uma, uma hora e meia, duas horas, fazendo contatos com pessoas, se conectando com pessoas. Eu não posso isolar ela em uma biblioteca. Então isso é conhecimento, isso é metodologia, isso que é o coaching. E eu trabalho com isso. A gente acessa a segunda camada das pessoas, descobre os seus propósitos e bota ela em movimento. Então é isso, é movimento, é criação e é propósito. Coaching é isso. E é resultado. Não existe coach sem resultado. Então o coach é uma metodologia que vai colocar a pessoa em movimento para alcançar resultados, sempre buscando alto rendimento. Exatamente, concordo com tudo que Nelson disse. Eu só acrescento uma coisa, chegar do ponto A ao ponto B de maneira mais celere. O coach faz isso, nós trabalhamos com o seu rendimento para aprimorá-lo, para melhorar, para tra trazer para você o seu melhor desempenho. Isso que nós fazemos aqui, a galera que vai falar para você é, ah, eu vou fazer você passar, ele está te enganando o cara que vai falar a você não cola aqui que que isso aqui tudo vai dar tudo que eu tô falando você pode escrever que vai dar certo também está te enganando tá porque a gente trabalha com sua rotina a gente trabalha com o seu dia a dia nós vamos garantir sua aprovação, nós vamos tentar, nós vamos fazer o máximo possível, mas nós vamos trabalhar com você e exigir o máximo de você para que você consiga o melhor resultado. É sua isso. aprovação é consequência deste melhor resultado, ela vai sair, isso eu te digo. Se você manter o ritmo, se você continuar focado, se você confiar no seu método, sua aprovação vai sair, pode não ser aquela que você estava mirando, mas ela vai sair. E isso eu posso te garantir. Exatamente. Vamos para o slide então, galera? Vamos falar um pouco sobre o coach? É, após conhecer a Surreal Ferramenta que a gente apresentou de profissão e desenvolvimento humano, vamos conhecer as minúcias do nosso programa de coach hoje. Lançando hoje aí, espero os mais de 50 aí para conhecer o nosso programa. Iremos fazer. É... Algumas observações, o escopo, o foco será o estudo correto e efetivo, já vista que a prova exige conhecimento praticamente completo de todo o curso de Direito. Então já de cara, o que a gente vai fazer no nosso coach para o AB? A gente vai fazer um funil, como o Thiago já bem falou, e eu gosto do Tiago porque ele já chega ao objetivo. Muitas pessoas não ah, gostam porra, de ir rolando, ela vai com tudo, e é isso. Ele já começou falando, galera, filosofia e sociologia não vai estudar, a gente vai falar aqui com gráficos, vamos falar, mas de cara ele já falou como você vai fazer para passar. Galera, saiu ontem edital, para que, que você vai ficar esperando a próxima AB? Exato. A ideia é você passar o final do ano com a sua OAB no bolso, feliz, já, advogado. Não, cara, já fala Imagina, assim, ó, na, já, sou advogado. Rapaz, você não sabe a felicidade que te dá. Aquele cara de telemarketing pergunta assim pra você. Qual é a sua produção? profissão? Advogado. Você é advogado. Agora eu falo. é. As pessoas vão te ligar. Você já vai começar o ano de 2020... Com a OAB. Então, assim, eu, eu recebi direct, pessoas falando: ai, ah, Nelson, saiu, tem 60 dias, vou deixar para a próxima, não vou nem me inscrever. Não. Eu cheguei a tremer, porque eu falei: não, dá para passar e faço. Por quê? Porque a OAB é 50% da prova e a AB é pura metodologia que a gente vai entregar hoje. Por exemplo, ética: são oito questões. Eu gabaritei ética e fui para a prova para ganhar 32 pontos. É mais fácil, é mais difícil, assim. Ética é uma lei minúscula. <risos> Exatamente, é isso minúsculas. que eu ia falar. É uma então, lei assim, minúscula. É metodologia. Você não vai estudar Direito Civil inteiro porque são dois mil artigos. Você vai estudar Ética e vai garantir 8 pontos e vai, vai para 32 pontos. Será que dá pra passar? Fica papado? Pega uma pochila de Ética. É isso aqui. Eu peguei aquela postila de Ética. Você já Sim. viu aquelas comentadas da OAB? Eu peguei isso. É isso aqui. O que eu fiz? Decorei aquela porra. Decorou isso. Decorei. Sentava toda hora que tinha. Tava no dentista, tava no médico, tava no banheiro, tava fazendo em qualquer lugar, cara e eu estava esperando alguma coisa, eu sentava e lia aquele negócio. Por quê? Porque é desse tamanho e você tem a obrigação de gabaritar a ética. Exatamente. Você não, não, tem, não tem desculpa. É uma coisa pequena, é uma lei pequena, é uma pochila pequena. É. Sua obrigação é gabaritar a ética. Pronto. Porque são... Agora são o quê? Oito questões? Oito questões. São oito questões para você, meu irmão. Oito questões. Aí você só precisa de mais 32. É, e é um conteúdo bem tranquilo, né? Se você dominar a lei seca, você já tem grande chance também de gabaritar. É um conteúdo bem tranquilo. E é isso aí já é o nosso primeiro trunfo de hoje, então. Você que está anotando aí já fala. Gabaritar ética. Ou seja, o seu cronograma de estudo, você vai dedicar muito tempo para a ética, beleza? Escreve, Confie. faz o um post-it, cola no guarda-roupa, bota, bota ali no banheiro. Gabaritar ética. Seu dever, sua obrigação. Isso. Gabaritar ética. Confie que vai dar certo. A gente vai receber o seu direct. Voltando para o slide. Evitar o desperdício de tempo e esforço do aluno. Essa é a ideia. O que é desperdício de tempo e esforço? Você estudar processo civil agora. É um Querer desperdício de tempo e esforço. É, não dá, não e dá. O que a gente vai falar aqui, que eu até estava sugerindo? No máximo, estudo reverso. Exato. Pega, pega um negócio, veja um, alguma, alguma postila, pega um PDF aqui do Gran rápido, para você dar uma lida rápida, pega aquela, aquele aulão de revisão, alguma coisa assim, pega isso e... Tenta só relembrar os pontos. Você não vai conseguir, vai conseguir pontuar o processo civil de uma forma adequada? Não, mas você não precisa. Por quê? Porque você só precisa de 40 questões. 40 questões. Bota isso na sua cabeça. 40 questões, cara. Pronto, você não tranquilo. precisa gabaritar nenhuma matéria a não ser ética. Exatamente. Show! Tá bem claro, né? E esse é o ritmo de estar de lançado, tá, galera? Então vocês não assustem. Esse é o ritmo, essa A gente energia... Vai dar grito aqui, viu? Essa energia, você tem que, você tem que pegar essa energia da gente de, de, de pós-edital. É assim, é guerra. Tem, tem data pra prova. Então uma coisa é você estar tá aqui, ah, eu não sei quando vai sair a próxima ab acabei de reprovar na segunda fata agora não, já tá aí. Então eu assim... Vou, vou fazer a próxima prova. Isso, não, essa não é a pegada. Você já vai, já vai fazer, se quiser advogar, já vai advogar. Aí, ó, Camila Chaves, verdade professora. Hashtag Gabarita Ética. Pô, isso, isso, garota, isso aí. É isso que, que eu quero. Gabarita Ética. E uma pausa bem rápida aqui também. A nossa Maria Gabriela. Cheguei tarde, mas só queria dizer que já adquiri o coach. Agora, vamos juntos numa uma aprovação. Muito bom, parabéns, minha amiga. Parabéns. Nós falar sobre o coach aqui. Você será abraçado por essa equipe. Minha base está aberta, eu te falei ontem. Você será abraçada e a gente vai fazer valer a pena todo o seu investimento. E já cortando, já que a gente está aqui bem enérgico aqui, já vou falar de cara também, uma coisa bem clara para vocês. Tá? Vocês podem entrar no programa de coach do Gran Curso Online, Escuta o que eu estou falando. Entrar no coach do, do, do GRAM, conhecer, ter contato conosco diariamente, ilimitadamente via WhatsApp. E se você não gostar, você tem o seu dinheiro totalmente devolvido, sem burocracia. 14 dias. E eu já vi pessoas que receberam é sem burocracia mesmo. Você vai entrar, vai cadastrar os seus dados. Caso você não goste, eu não gostei. tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Você vai receber o seu valor. Então, o que falta para você realmente sair das não de conforto, experimentar ser ajudado por, por profissionais com pessoas dedicadas, vocacionadas. Preguiça. A gente tá aqui com essa energia, Pre... não é porque a gente tá aqui, ah, porque eu gosto, porque é sexta-feira, não, porque a gente ama. Isso aqui é a é água, viu, galera? É, é, não é a é água, não é água. é porque água. a gente gosta, não é porque a gente gosta, porque é legal, não. Porque a gente ama, é isso que a gente gosta, a gente gosta de ajudar pessoas. Então, 14 dias você pode ter o seu dinheiro totalmente devolvido. Por que, que você não conhece o conteúdo do, do GRAM e se, e se coloca em situação de desafio? Porque é um desafio, você se expõe, você contrata o um serviço e vai falar, e agora? Eu estou me testando, eu vou ser ajudado por um profissional. Os caras são bravos, os caras são bons, são técnicos. Eles querem tirar das mãos de conforto. A gente não vai ser seu amigo. A gente não está aqui para ser seu amigo. A gente está aqui para fazer você passar. Inclusive, eu estou armado. Exatamente. Eu... A gente está aqui para fazer você de passar. Saco. Exatamente. É bem claro, o coach é bem claro. Como a gente costuma brincar, o coach não é gostosinho. Como a gente costuma brincar, não é, porque o coach não é motivação, não é isso. É para dar resultado. Beleza? Exatamente. Exatamente. Galera, para com a preguiça, para com a autossabotagem. Cola aqui... Cola aqui Que a gente vai dar para você metas, a gente vai trabalhar o seu programa de estudos, nós vamos conseguir melhorar o seu rendimento. Então, e você ainda tem a garantia de 14 dias, bicho. você Show não gostar, boa. 14 dias? Você tem, 14, você tem duas semanas para ver se gosta ou não gosto e vou ter meu dinheiro devolvido. Você não tem, você não, não existe mais, sabe, desculpa para não assinar. É. Assina logo, testa, se você não gostar, pede seu dinheiro de volta. Sim. Mas Já teste, é que, teste, é... se permita, se permita, se permita se fazer esse, de... esse, esse desafio. Sim. Pode ter certeza que assim nós estamos aprovando muitas pessoas e essa, essa questão da devolução do dinheiro, eu acho assim, que para quem realmente precisa, né? para quem está precisando de ajuda, para quem não está rendendo. Às vezes você está em relapso, às vezes no final de semana você não está estudando, às vezes você não sabe organizar uma meta. É normal, a gente já passou por isso. Então, assim, você acabou de formar, cara, você abre o estado da UAB, é o curso inteiro, é o VADMEC inteiro. É igual a você falou para mim, dá. Nelson, como é que você vou estudar desespero. A gente vai falar aqui, a gente vai ter que correr porque tem muitos slides, tem muito conteúdo, mas assim... É, dá um desespero, é normal. Eu formei com uns 23 anos e falei, caramba, e agora? E é assim, normal. por isso que eu tive o meu, a, a minha coach, a minha mentora, que inclusive é a minha cunhada, que é professora aqui do GRAM, defensora pública, ela me ajudou. Todos os concursos que eu passei na vida, ela me ajudou. A Bela me ajudou. E é isso. A vida é assim. Pessoas que estão à frente ajudam pessoas que estão na caminhada. E assim você vai evoluir muito melhor. Beleza? Vamos para o então, que tem muita coisa. Vamos passar muita formação aqui. É, interação, autoavaliação por intermédio de simulados, Evolução rumo à aprovação. Ou seja, você irá fazer simulados todo final de semana. Quais simulados? Provas anteriores, galera. É sem, sem invenção. Tem muitas provas anteriores. Do FGV você vai fazer provas anteriores. Identificação direta dos pontos fracos é, e disciplinas que o aluno possui maior dificuldade. Atuação artesanal nesse ponto. Ou seja, buscamos um ciclo de evolução composto por execução, avaliação, planejamento e execução. Ou seja, você vai entrar no nosso programa de coach e vai fazer duas provas simuladas. A gente vai ver o que você está fraco, o que não está. Isso é rápido, tá? Isso é muito rápido. Você entrou, fez a live com a gente, presencial, ao vivo, uma hora de live, a gente vai já ver o que está te atrapalhando na parte emocional ali, já vamos te ajudar com isso e você já vai fazer o simulado, beleza? Vamos para o slide. Como você inicia sua preparação para a OB? Cara, primeira coisa, ambiente de estudo. Onde que você vai estudar? Você vai estudar na sua casa? Pô, beleza, mas não é tem um conforto necessário pra estudar? Porque não adianta nada. você estudar na mesa da cozinha, tá tua mãe lavando prato, tá teu pai comendo, tá teu irmão pequeno enchendo o saco. Não tem não tempo. Não dá, velho. E agora não é o tempo de errar, né? É, porque não, tem é não é, pra não prova. é. Agora você tem tempo. Você, tem... você precisa ser objetivo, objetivo, você precisa ser honesto consigo mesmo. Onde eu vou estudar? Como vai ser meu ambiente de estudo? Pô, pega um ambiente que seja confortável, onde você não tem interferência, onde você não tem distrações e onde você não vai ficar com isso. Aqui, ó, toda hora. WhatsApp tocando, Instagram tocando... Deixa isso no modo avião, jogue para o lado, esqueça esse negócio, foque, foque no seu objetivo, esqueça as distrações, extra, não vá para um ambiente que tenha muita zoada, muito barulho, não vá para ambiente que fica passando muita gente. Então onde que eu vou fazer isso? Ah, eu não tenho um lugar assim na minha casa. Tem bibliotecas. Tem salas de estudos, você Com que não certeza. pode pagar uma sala de estudo, vá numa biblioteca. Aqui em Brasília, você que é de Brasília, aqui deve ter milhares de bibliotecas. Milhares de bibliotecas. Então procure um ambiente, né? Sendo bem claro. Primeira coisa. Ah, Nelson, vocês vão falar de conteúdo, vamos, vamos, a gente vai correr, a gente vai falar de tudo. Mas tem algumas coisas que eu costumo falar, né? São premissas aí para você estudar. Exatamente. Então, se você tem informação, tem um material bom do Grana, se você tem coach, se você tem mentoria, mas você está num ambiente que é ruim, a... o seu rendimento vai ser muito ruim. E cuidando tudo, você vai alcançar aquele famoso estado de fluxo, que é o estado de concentração. Eu esqueci de falar, mas falei no início mas podem bombardear de perguntas, tá, galera? Essa é a oportunidade. Estou vendo que o chat está meio parado, são mais de 50 pessoas ao vivo. Pode bombardear de perguntas. Tudo que você tem de dúvida em relação a B... AB... Pode perguntar para a gente, a gente se preparou muito para estar aqui e com certeza aí o Tiagão tem uma bagagem gigantesca em relação a curso para a OAB, deu aula, divulgou, enfim, pode perguntar tudo aí que a gente vai acompanhando aqui de bate-pronto. Uma, uma coisa também interessante que está aqui no slide é determinar seu horário de estudo. Nós fazemos isso para você, você contratar o um serviço de coach, nós fazemos isso. Mas se você não contratou o serviço de coach, meu irmão, mantenha uma rotina, se coloque na obrigação, tenha disciplina, determine o um horário, eu vou estudar de tal hora a tal hora. Eu vou fazer isso tal dia em tal semana. Por quê? Porque quando você cria uma obrigação, essa obrigação se transforma em regra. E quando você transforma em regra, você cria uma coisa chamada rotina. E é da rotina que vem a aprovação. Que, ah, imagina você um esportista, você está lá, você está é, se preparando para uma maratona, para um campeonato, para qualquer coisa. Você vai se preparar um dia antes? Não. Você se prepara, são meses antes. Beleza, professor, não tem um mês, porque a, a, a saiu de tal ontem, a inscrição é hoje. Você tem dois meses. Mantenha a sua rotina em dois meses. Faça, eu te faço um desafio. Se você não quer... A gente bota aqui uma caixa de cerveja na mesa. Aposte comigo. Nessa OAB agora, se você... É, siga seu caminho, fazendo qualquer rotina, sem nada para fazer, nesses, é, nesses seis meses. Nesses dois meses, no caso. Faça qualquer coisa que você quiser. Faça do seu jeito. Na próxima OB, nos, nos mesmos dois meses, faça do meu jeito. Vamos ver em qual você passa. Exatamente. Eu boto uma caixa de cerveja e pago sua inscrição. E aí, isso aí já prepara pelo desafio, né? Que é os 14 dias. Pode vir que a gente, a gente vai fazer o máximo para você passar, o máximo mesmo. E dá sim fácil para passar nesses 60 dias e fazer 50 pontos. A gente trabalha com estatística, galera. O que mais cai em direito 40 de Biba, pontos, enfim. Viu? 50%. É, 40 é. pontos, 50%. Então dá sim para passar tranquilamente. Reduza, vamos para o slide? Reduza todas as suas interferências externas. Ligue o seu celular, é o que o Thiago falou. Ou coloque no modo avião, afaste das redes sociais, determine horários para tirar essa para o AB. Reduza o número de atividades realizadas diariamente. Volta para mim. 60 então... dias, galera. 60 dias. O foco é o B. Ah, Sim. eu tenho não sei o quê, eu tenho outras obrigações. Aquilo que você puder atrasar, atrase. Aquilo que você puder descartar, descarte. Aquilo que só for emergencial que você mantém. Porque o foco agora é o B. 60 dias para a prova. Bota isso na sua cabeça. 60 dias. Cada dia a a, a a menos, cada dia que você perde é um dia, ó, tá lá arriscado. É um ponto a menos para você. 60 dias com foco. Show de bola. O nosso coach Alexandre também está aí acompanhando. Galera, agora vamos falar um pouco da preparação, como você vai se organizar agora? Ah, Nelson, aí eu vou começar a me organizar agora. O que, é que eu faço? Né? Vamos entregar aqui conteúdo para vocês também. Então vamos precisar de colocando a mão na massa. Após solucionar todos os tópicos anteriores, ou seja, organização ambiente, suas interferências internas e externas, aonde você vai estudar, os horários, depois de se organizar, escriturar tudo isso, vamos ensinar é, você a se preparar agora. Primeiro ponto, resolva duas provas anteriores da OAB. Importante simular perfeitamente a realização da prova. promova um ambiente adequado para isso. Ou seja, volta para mim. Então, o que a gente dica de cara aqui? Pegue duas provas da B as últimas, de preferência, e resolva. De cara. Tá? Ah, Nelson, não, não estudei nada. Resolva, porque você vai ver o nível que você está. Para você vencer alguma coisa, primeiro você tem que se autoconhecer. Depois, conhecer o seu inimigo. Então, não adianta você pegar agora e já começar a estudar que nem um louco, sem metodologia, sem nada, sabendo que você está forte. Às vezes você está muito bem em penal, em processo penal. Então, no seu cronograma, essas matérias vão ser estudadas com um tempo menor, sim. E, às vezes, você está muito ruim em matérias que caem muito. Constitucional, com oito questões, então você vai ter que dedicar o seu tempo para isso. Então, primeira coisa, sente e faça provas para ver o nível que você está, né? Uhum. Para poder com você. atacar. Ponto 2 corrija a prova e avalie o seu índice de acertos. Ou seja, identifique as suas falhas. Exatamente. Para começar a brincar, né? para começar a disputar. E aí vem o ponto 3, é que com os seus erros e com os seus acertos, você vai montar seu cronograma. Com os seus erros e seus acertos, você vai indicar aonde que é que eu devo estudar, o que que eu vou focar mais. Galera, é receita de bolo, cara. É receita de cozinhar ovo. Não tem o que fazer. Como é que você vai pegar agora? Saiu sua prova, você está na sua faculdade, você tem seu estágio. O que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para minha prova? Simples. Eu vou identificar os pontos mais fortes o que eu tenho que estudar, vou identificar as matérias que caem mais questões onde eu tenho que focar, tipo o hashtag ética e vou tentar garantir os meus 50%. Exatamente. Galera, 50%, cara, 40 questões. Se você gabaritar ética, você só vai ter mais 32 questões. Isso não é impossível. Não é, totalmente factível. E a gente é bem sincero, tá, galera? Quando sai de tal para concurso, o gente orienta, a gente fala, ó, não vai dar tempo, vai dar é muito tempo, difícil, é, pô, é, é um concurso, é complicado, amplo, é um concurso às amplo, vezes, amplo. Ah, é um analista de tribunal, tal, vai muitas matérias, tem raciocínio lógico, enfim, a gente é bem realista. E a gente tá sendo bem realista agora também, tá sendo íntegro e congruente como sempre. Dá pra passar assim nesses nesse, é, 60 dias dá pra passar tranquilamente, se você usar a metodologia e aplicar o que a gente tá falando. Eu, Já digo, interagindo, eu digo isso com experiência prática, eu fiz isso. E deu certo. Eu fiz isso, cara, e não só eu, como outros amigos meus fizeram isso e deram certo, como Outros alunos, alunos que eu tive durante a vida, outras pessoas que eu aconselhei, fizeram isso e deu certo. É experiência prática, então não é impossível. A única coisa que você precisa é se organizar e focar no seu objetivo. Exatamente Ponto. isso. Pronto. É sucesso, vai dar certo. Camila Chaves, dicas excelentes, professores, realmente a importância de fazer muitas provas agora. Você vai ver agora que você vai ficar excelente. Eu trouxe aqui é, os gráficos de como você vai se preparar, onde você vai mirar ali o seu tiro, essa sua preparação nesses 60 dias, beleza? Você Mas já ver. agradecemos aí a sua participação, minha amiga. Vamos para o slide do nosso chefe Alessandro, direcionando a sua aprovação. beleza ó, ó, Olha indicado. onde está a ética, olha onde está a ética. O que, que o Thiago tá gritando aqui? Olha aí, galera. Olha aqui, é ó ética. ética. No topo. Né? Oito no questões. Isso privilégio. é o quê? Gabarita ética? Ih, negócio. Gabarita ética de cara, ou seja, você já vai focar aqui em ética para chegar no AB já na frente de todo mundo. Depois, direito constitucional, civil, processo civil e direito administrativo, que é esse bloco aqui. Não, na verdade, constitucional, civil processo civil é esse bloco aqui, beleza? Você vai focar a sua energia aqui, galera? Você vai ficar focando a, a sua energia em consumidor, internacional e direitos humanos? Você vai estudar ambiental tudo? Ah, Nelson, eu vou estudar aqui filosofia, em né, 60 dias, porque eu gosto dessa matéria, direitos humanos, internacional, volte para mim. Não, a gente não está falando que a matéria não é importante, que você não deve saber. Nós não temos tendo um preconceito com nenhuma matéria. Todas as matérias são importantíssimas para a sua caminhada. A gente está sendo direto e objetivo, a gente quer que você passe. Então, sendo bem direto e objetivo, ainda mais você que trabalha, que faz faculdade, que é a nossa realidade, temos que ser realistas aqui, né? Não dá tempo de você estudar Filosofia. Se eu tiver errado, você me corrige, Tiagão. Concordo. Não dá tempo de você estudar Direitos Humanos. É uma matéria extremamente subjetiva que vai te entregar duas questões na OAB. Não dá tempo. Filosofia aqui, e Direito civil, não né? dá tempo. É que civil, civil, é civil, Está na ordem aqui. Não dá tempo. Então o que, que você vai fazer? Estudo reverso. Estudo reverso. A gente vai falar sobre o estudo reverso. Vai resolver questões da banca e você já vai ver ali, estudar pela, pela, pelos os comentários das questões. Não tem como você estudar a matéria Entendi. do curso inteiro para fazer uma que você 60 dias, você não precisa disso também, beleza? Então já salva esse gráfico, dê um print aí, que será as matérias que você irá focar. E aqui, o número de questões que a gente vem falando aqui, a gente vem batendo. Ética, oito questões... Vou fazer uma conta básica aqui, ó vamos Outro. lá. Você pra fez fazer ética, oito condicional 7, vou pegar matérias que, que tem um conteúdo pequeno, 6, 5, civil tem conteúdo grande, beleza, aqui já deu 15, 20, 26, aqui só essas aqui já deu 26, né? Você precisa processo de 40. Penal, você precisa de 40. Dá pra... Vamos colocar que você vai escolher uma dessas. Ó, você vai escolher ou processo é, penal, é área, né? ou fase é, também, penal exatamente. civil ou direito civil. Que você vai escolher de acordo com sua segunda fase. Sim, qualquer uma dessas alto. duas aqui é 13. Que é o Aí, bloco. Que é o bloco, dá 13, né? Sim. Vai para 39. Aí, ó. 39. Pegue, pegue só uma de qualquer uma dessas. Estude por alto, qualquer uma, só para você tirar uma. Quanto é que você faz no final? Ex exatamente. Então essa é a regra. Você vai pegar essa matérias que a gente está explicando, de cara. Não é possível que você não vai zerar todas as matérias de todas as disciplinas. Então, assim, deu 39 aqui, se você focar no que a gente está falando. É difícil dar a matéria do diretor? É difícil. Agora, estudar só essa matérias que a gente falou que tem grande índice é mais tranquilo? É mais conte, tranquilo? conte as matérias. Uma, duas, três, quatro, seis. Seis. Já seis que matérias. Que... Seis. Já é Aí você aqui, vai. É, decorrendo a segunda fase. Seis de matérias que você vai focar para garantir seus 39. Exatamente. O resto, para se garantir esses 40, 41, 42, sei lá, Inverso. quanto você tiver, é vem daqui, vem do resto, vem desse bolo todo. Exatamente. Então, você se... precisa de seis matérias para focar. Vocês percebem como a gente já quebrou aquela falsa crença de ah, não dá tempo ter muito conteúdo? Olha como é que você quebra. com metodologia, galera. Você vai saber atacar a prova. Então você vai focar em matérias específicas. Basicamente, o que você vai fazer? Muito, muito. Questão, questão, questão, questão, questão. Aquela hora do banheiro, na hora e, do médico, seca, na hora do dentista, questão, na, no ônibus, questão, questão, no metrô, fazendo questão, viu, galera? Exatamente, infelizmente... Não dá para vencer um curso inteiro de vídeo aula para quem trabalha ou ler todos. O material do grande excepcional, o curso é atualizadíssimo. A nossa coordenadora Roberta que estava conosco ontem. Rapidinho, eu quero responder essa pergunta, Davi. Vocês acham que a OAB ainda será necessária em cinco anos, Davi? Sei que é muito Davi, bem, mas... meu amigo, leia a Constituição. O que, que tem lá? Como serviços essenciais à justiça? A advocacia. Você acredita, realmente, embora a galera esteja querendo tirar a OAB, esteja querendo tudo, você acredita que para isso eles vão ter que mudar a Constituição. Não é simplesmente mudar a obrigação legal, é mudar um serviço essencial à justiça, é mudar toda a nossa forma, nosso ordenamento jurídico como vai ser. Por quê? Porque a OAB ela, ela é igual à, à prova do, do revalida do médico. É uma obrigação que você tem que ter, é um, um requisito necessário à sua profissão. Exatamente. Bicho, essa história, isso eu falo com experiência prática, galera que eu participei da comissão, que estava avaliando essa, é, essa ideia na OAB, na, na OAB Bahia, eu participei de, de congresso sobre isso, essa história de querer tirar o requisito da prova da OAB, isso é falácia, isso não vai acontecer, porque em nenhum lugar do mundo, nenhum lugar do mundo sério, é, esse requisito foi desconsiderado. Ele é garantido no, na faculdade, no final da faculdade existe um, existem métodos para garantir esse requisito. Há exemplo dos Estados Unidos, que lá é estatal. E lá a prova, além de ser estatal, era por tempo. Você não você não pode, você não é advogado para o resto da sua vida, você tem uma licença para advogar por tempo. E é um dos locais de maior reprovação que existe. Lá não foi retirado, porque aqui vai ser. Exatamente. Então, este requisito da OAB vai ser exigido sim, meu amigo. Com daqui certeza. a 5 anos, daqui a 10 anos. A não ser que mude todo o ordenamento jurídico, que tem uma mudança muito grande. Mas essa falácia, esse barulho que eles estão tentando fazer para tirar a prova da OAB, não, não vai, vai existir, ocorrer. não é. vai ocorrer. Com certeza. Show de bola? Agora vamos falar aqui como será a sua metodologia, que você vai usar muito, que o pessoal perguntou muito para mim no direct também, o tal do estudo reverso. O que, que é isso, Nelson? Ele é efetivo para o meu estudo a B, Nelson? Estudo reverso é uma metodologia que permite alto rendimento com a economia de energia e tempo. É o que todo mundo quer, né? Diminuir o caminho da coisa. 60 dias. Você irá realizar questões, identificar os conteúdos cobrados e posteriormente buscar o preciso e necessário conhecimento em seu material teórico. Tal metodologia não é indicada para todos os momentos e circunstâncias, porém possui pouco tempo para a prova e sua rotina diária não lhe permite estudar com maior tranquilidade. Entendemos que a metodologia poderá garantir é, poderá ser de grande valer para a sua aprovação. Ou seja, resumidamente, galera, o estudo reverso, o que é? Para a gente ter pouco tempo aqui, a gente está entregando o máximo de conteúdo possível. Não dá tempo de você vencer o curso inteiro, se você trabalha ainda, não dá tempo. Seria o ideal, né? sua preparação seria mais confortável, mas dá para passar tranquilamente agora com 60 dias. Então você vai atacar as questões, vai identificar o que a FGV já cobrou. Né? Primeiro, outro ponto antes que eu, que eu ia falar, a, a matéria você fazer a, a sua segunda fase, já focar muito o conhecimento que você vai utilizar. E o período a gente viu. Dezembro é a sua segunda fase. Volta aqui rapidinho, bota aqui no slide. Olha aqui, galera. Porque eu fiz esse bloco, ó. Civil. Se você vai fazer uma, uma segunda fase de tributário, de trabalho, civil, processo civil, e tenta encaixar de trabalho e processo de trabalho aqui. Porque você já estuda logo. E, ó, trabalho, processo de trabalho, você já garante 11 questões. Sim. Pronto, já tá bom. Aí já vai estar tá estudando a segunda fase. Se você vai estudar para... É... Se você vai fazer uma segunda fase de... Ah, eu acrescento civil, processo civil, para quem vai fazer segunda fase de condicional, de administrativo, porque vai utilizar. Não vou fazer nem... Né, é, qual é a única segunda fase que você tem que se concentrar para estudar penal e processo penal? É a segunda fase de penal. Por quê? Porque aí você, vai, aí você vai fazer o quê? Você vai esquecer processo civil e você vai esquecer civil. Porque você vai focar em penal e processo penal. Para garantir. Aí você já estuda para a segunda fase, já garante seus 39% que você vai garantir o resto todo, estuda um pouquinho o resto para você garantir mais que 39, porque 39 você não passa, Sim. mas você vai chegar em 41, 42, com vai ter estudado bastante penal e processo penal e vai para a segunda fase com ó. braço aberto, querendo compregar, galera. É, as matérias, se você já tem em mente que é a sua segunda fase, você já vai focando ali, porque tem pouco tempo você vai ter que, que, que estudar essas matérias e depois você vai fazer estudo reverso, você vai resolver questões. Ah, Nelson, no começo você vai sentir, você vai sentir dificuldade? Vai sentir dificuldade, porque você não exauriu ali a teoria, mas vai ficar um estudo muito mais objetivo. Então você vai ver ele que caiu na questão. Ah, Nelson, caiu o processo penal, caiu o inquérito policial. Por exemplo, você vai pegar, vai no seu material teórico rapidamente, dá aquela revisada, estuda e volta fazendo questões da OAB. Isso vai aumentar a sua nota e muito e muito, acreditem nisso. Estude por esse método que vai dar tudo certo, beleza? Bom, está... que a gente está oferecendo conteúdo para vocês e nós estamos lançando o nosso programa de coaching aqui também, relançando, na verdade. Então, a gente tudo isso que a gente está falando aqui, quem faz para você somos nós em casa. Então, a gente prepara tudo para você e já te manda a meta. As provas para você fazer, tá? a sua preocupação é apenas estudar. A gente vai enviar a prova para você ver como é que está o seu nível. A gente que vai avaliar como é que está a sua preparação, beleza? Quem vai fazer tudo isso, quem vai mandar a sua meta de estudo é a gente que vai trabalhar pela sua aprovação. Como é que apaga aqui? Cara, eu não sei. Acho que <risos> tá que esse mesmo, mas não, falar, mas ó, olha aqui, rapidinho. Só para mostrar para vocês uma coisa. E esse que eu fiz o risco em civil e processo civil, vocês desconsidera agora. Para que a gente está aprendendo a apagar. Aprendendo as coisas na... Vamos na lá. Com... Aí. Valeu. Ó, apaga. Que massa, Como é que eu boto para escrever de novo? Aqui, né? Aqui. Aí. Pronto. Aí, como é que você vai considerar agora? Você vai pegar essa tabela. O que, que eu vou fazer de cara nessa tabela? Eu vou riscar filosofia, porque só tem duas questões. Eu vou riscar ambiental, porque só tem duas questões. Eu vou riscar ECA, vou riscar consumidor, vou riscar internacional, vou riscar direitos humanos. Pronto. E essas matérias você não vai nem olhar para elas. Você não vai nem estudar, você não vai fazer nada. É tá riscada. Você vai desconsiderar. As que eu vou realmente focar: ética, constitucional, tributário, administrativo. Essas, e, é, essas daqui, você vai focar totalmente nelas. As que eu vou considerar a depender da minha, da minha segunda fase. Civil, processo civil, trabalho, processo do trabalho, penal, processo penal. E empresa, empresarial, no caso, você pode dar uma lida. É bom dar uma lida empresarial, vou botar uma observação empresarial. Mas por que você vai... Vou focar na minha segunda fase. Porque se eu fizer segunda fase de condicional, administrativo, tributário ou de civil ou empresarial, eu vou ter que estudar civil e processo civil um pouco, principalmente processo civil, porque é o que vai cair. Exatamente. Porém, se eu fizer minha segunda fase de penal ou é de penal, o que, que eu vou ter que focar? Penal e processo penal. Por quê? Porque é o que vai cair na minha segunda fase. Aí eu já posso descartar trabalho, processo trabalho, posso estudar um pouquinho civil, processo civil, só para garantir minha gordurinha Com certeza. e vou para frente. E já estou indo, já caminha, já estou na primeira fase, já caminhando para a segunda fase. Exatamente. É método, é estratégia, é o que a gente faz para você, basta que você queira, basta que você se dedique. Exatamente. Então vamos resumir aqui agora, no nosso slide, é o famoso, aos blocos, ó, 29 pontos, onde é, uhum. onde é que se concentra, que é o que o Thiago fez. É ética, direito constitucional, direito civil e processo civil. Você já garante aqui 29 pontos, galera. Segundo bloco, administrativo, penal, processo penal e trabalho. 24 pontos, galera. Então é isso que você vai fazer. Então você vai pegar a sua rotina, vai encaixar, vai falar, ah, Nelson, eu tenho três horas para estudar por dia para o AB, falta 60 dias. Você vai pegar o gráfico lá que a gente demonstrou, que é esse aqui, a gente já bateu muito, esse gráfico é o mais importante, tá, galera? Da mentoria hoje é isso aqui. É isso aqui que vai te colocar lá dentro do AB. Então, esse bloco aqui, se você tem pouco tempo ainda, a gente não recomenda é Não, esse você bloco aqui, você energia. pode falar no X, esquece a é, porra. É, isso aqui não vale a pena é. porque está muito próximo. Então, assim, são conteúdos muito grandes que você vai ter que vencer para garantir apenas dois pontos, entendeu? Então, não vale a pena porque é uma energia muito grande para cá. Agora, uma energia muito menor, você já garante aqui, ó, em ética, os seus oito pontos. Então, vocês entendem como é que é que passa numa B de cara? Vocês entendem? Como é que Ah, o Nelson passou o oitavo semestre. Você acha que eu sabia tudo? Vocês acham mesmo que eu decorei, que eu sabia, que eu tenho a memória? Não, não. Eu usei método hoje, eu fui orientado também. Fui orientado. E é isso que a gente faz. Amigão, a gente eu tava orienta no... as pessoas. Eu estava no décimo semestre de faculdade, pegando 10 matérias, estagiando. Você acha que eu realmente parei para estudar tudo que eu aprendi na faculdade? Já, Você acredita nisso, Nelson? Que eu estudei essa, essa quantidade de matéria toda? Não estudei, cara. Não estudei. Ah, passei na minha OB de cagada? Não foi. Não foi sorte. Foi o quê? Foi técnica. Foi estratégia. Foi um, eu botei um objetivo, eu foquei naquele objetivo. Falei assim, porque quando eu soube que a OAB eu só tinha que fazer 50%, falei, meu irmão, para que eu vou querer fazer 70%, 80%? Não preciso. Para que? Ah, porque eu fui o primeiro lugar da OAB. Não tem problema. O primeiro lugar da segunda fase. Para que, cara? Para que? negócio de botar eu, a você não vai, no bolso. É, você vai sair com aquela carteira no bolso de qualquer jeito. A única, a sua única obrigação é sair com a carteira no bolso. Você conseguiu? Vai para tá o braço. Acabou. Está feito seu trabalho. E essa é a ideia. Show de bola. Agora respondendo também várias dúvidas que eu recebi por direct aí e nas outras mentorias que a gente fez sobre a AB pediram para a gente falar mais especificamente como é que funciona o coach do AB aqui, aproveitando que a gente está relançando o nosso coach hoje, eu vou falar como funciona o processo realmente, que a nossa querida aluna aí falou ao vivo aqui, junto com 50, que contratou hoje o coach, já estou muito feliz, já vou ficar muito feliz nessa, nessa sexta-feira, e já vou falar para você que a gente vai fazer a nossa primeira sessão amanhã, então, prepare-se que a gente trabalha sábado e domingo também. então eu falei Amanhã nossa já? Primeira sessão sábado. amanhã. Sábado, sábado, sábado viu, porque hoje tá, a prova está aí. Então a gente vai fazer amanhã, viu Maria? Você será abraçado pela nossa equipe de coach e eu aguardo todos vocês também. A, a, a nossa equipe do OAB está pronta aqui para ajudar cada um de vocês. Experimente o nosso coach 40, 14 dias ou seu dinheiro de volta. Então vamos para o slide. Vamos explicar o projeto de forma detalhada, que é o que o pessoal gosta muito, né? Buscando o um melhor entendimento, iremos separar o processo de coaching em pontos. Vamos nessa? Ponto 1, um, ingresso do aluno, ou seja, o que aconteceu com a nossa amiga Maria, que será usada de exemplo aqui, que contratou o nosso coach. Realização de dois simulados, com o que é identificar as fragilidades e preparar as suas metas individuais, ou seja, a sua meta individual é para a sua rotina. O aluno realizará duas provas com o fito de identificar seus pontos fracos. Alimentará uma tabela... Desenvolvida pelo coach, que essa tabela já está pronta, feita pelo nosso coordenador Rodrigo Silva, para transformar os seus índices em porcentagens minuciosas para a gente saber qual é o seu rendimento. Com base nos pontos, é, alunos dispostos, os treinadores, os coaches, nós, e, e irão preparar e enviar para o aluno uma meta personalizada Rodrigo, com o olho. Rodrigo fez essa tabela, né? Comitantemente fez essa tabela. Parabéns, Rodrigo. Viu, galera? A tabela é ótima para já. Analisar. É. Então, assim. De cara que você vai fazer isso. Você vai entrar, vai ser recepcionado pela nossa equipe, vai fazer um simulado, a gente vai avaliar como está o seu nível. Essa tabela que o Rodrigo montou, ela vai entregar a sua, a sua porcentagem em cada matéria. Então assim, já vai ter um, um, uma foto no seu momento. Isso é rápido, tá galera? Isso aí você vai entrar, já vai fazer, em três dias a gente recebe. Então vai ter uma foto. O segundo ponto, o Thiagão vai explicar. Então após essa foto do seu momento ali, como é você está, a gente vai preparar a sua primeira meta, tá bom? A sua primeira meta de estudo. É rápido, isso, é, isso aí ó é movimento. coach é isso. Com a sua primeira meta, já vai começar a estudar e vai ser acompanhado diariamente por nós via aplicativo celular diariamente. Beleza? Galera, segundo ponto vai ser já a prova. Foco na prova, foco nos estudos. Acabou a brincadeira, não que a brincadeira havia antes, mas acabou o tempo, acabou, a, é, acabou a, o conhecimento, agora é foco nos estudos. Como é que a gente vai? Volta aqui no slide. O aluno vai fazer parte de um grupo exclusivo, juntamente com os coaches e demais colegas de profissão. O intuito é nosso intuito será receber informações, orientações diretamente dos coaches, trocar experiências e alcançar o alto rendimento. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos te dar dicas, nós vamos te passar material, nós vamos te orientar para garantir o seu melhor rendimento. Você vai conversar com os nossos colegas, você vai conversar com os coaches, os treinadores, você, às vezes você conversará também com outros estudantes da OAB para a gente garantir o seu melhor rendimento. Metas de estudos com base no melhor curso da OAB, que é, que é aqui do Gran Cursos. Coordenado pela melhor coordenadora do mundo, que está ali. Fazer pro... aquele velho merchan. <risos> Professora Roberta. É a nossa chefe. Nossa chefe. Terão sessões online ao vivo com os coaches, que nós estamos aqui justamente para isso. Se nós fazer sessões online com você, nós passamos mentorias, nós vamos passar dicas, nós falaremos bastante nesse período todo, temos planejado 10 mentorias para vocês aqui é 10 vezes que nós sentaremos a bunda na cadeira, estaremos aqui ao vivo falando para você, passando dicas, tirando dúvidas, retribuindo e passando informações, para atribuindo conversas, retribuindo críticas, respondendo qualquer coisa que você queira porque vai te ajudar na sua aprovação. Vale mentoria sessões coach semanalmente, você terá uma mentoria por semana, ou seja, até a data da sua prova nós estaremos aqui com você e é claro, Controle de estudo diário com envio do tempo de estudo e conteúdo superado. Que é o famoso arrocho, né? E que a gente cobra mesmo. Ali é a hora que, ó, estuda. Olha pra mim, tu vai estudar. Nós vamos cobrar, nós estaremos ali, nós estaremos te pressionando, te mandando meta, cobrando. Tá fazendo o quê? Ah, não, professor, tô... hoje tirei o dia pra ir na lancha com os amigos. Pra ver Netflix. Volta pra casa agora é. e vai estudar, porra! É, tipo isso. O arroxo é intenso e a gente realmente prepara para isso, é o que eu te falei. A ideia não é ser a amizade, a ideia é entregar a aprovação para cada um de vocês aí que estão nos acompanhando, beleza? Eu tenho um objetivo de vida, sempre quando atendo um coach novo, eu tenho um objetivo de vida. Eu quero que ele me odeie. Eu faço de tudo para ele me odiar, porque eu quero que ele me odeie. Eu quero que ele passe, mas ele vai passar me odiando. Porque quanto mais ele me odiar, mais eu sei que ele vai estar estudando. Então eu quero realmente que você me odeie. Você vai me odiar, mas você vai passar. Pronto, essa minha, essa é a ideia. Meu objetivo é esse, é garantir o seu melhor rendimento, porque com o seu melhor rendimento, assim nós vamos conseguir chegar na sua aprovação. Show de bola. Vamos para o ponto 3, então? Realização de novos simulados após o primeiro ciclo de estudos. Ou seja, você vai fazer os um simulado, você vai identificar o seu ponto fraco, vai mandar uma meta para você. Depois você vai realizar novos simulados para reavaliar o seu nível. Ou seja, realização constante de provas e simulados. Nova análise feita pelos coaches de seu rendimento. Isso tudo aí ó, no meio da preparação, tá galera? Envio de novas metas já focadas nos seus resultados obtidos. Ou seja, é um, é um sistema cíclico que ele se auto-corrige. Então a gente vai ver o seu ponto fraco e vai mandar uma meta, você vai estudar. Depois a gente vai ver o que você tá ruim ainda e vai mandar nova meta, você vai estudar. Maria, você está com medo, mas a pegada vai ser forte, viu? Eu vou mandar sua meta domingo, aí você caiu hoje, então a gente vai se falar hoje, eu vou mandar sua meta aqui, vamos na prática, ao vivo, compromisso ao vivo, você vai começar a estudar segunda-feira, beleza? Aí, ó, Ponto 4, aplicação viu? da metodologia da aprovação. Estratégias exclusivas utilizadas pelos coaches para aprovação, que é o que a gente falou, que é focar na crise índice de forma estatística que a gente preparou, que é o estudo reverso, que é a leitura da legislação seca, a importância de lei seca, que é o afastamento de manual, que é todo o conhecimento que a gente tem, Há 10 anos treinando pessoas, estudando, passando em concurso, então é a prática. É o que a gente falou. Isso é feito como, Nelson? Não é feito com receita de bolo, é feita na hora, é feito conhecendo a sua realidade. Uma coisa que o Thiago fala para um aluno é o que ele fala para outro aluno. Um ponto que ele toca com um aluno é o que ele toca para o um outro aluno. Então a gente tem essa sensibilidade de pegar ali no apêndice, que eu costumo brincar, de cada aluno para colocar ele em alto rendimento em pouco tempo. Então não é uma receita de bolo, coach. A gente vai é, interagir com você, vai perceber as suas necessidades e vai atacá-las uma a uma. Beleza? A B, respondendo a pergunta do Davi de novo. Davi, tem que se preocupar com a AB a partir de qual período? É, acho que pode fazer a partir você do precisa, oitavo, é, né? Não, você pode começar a se preocupar do começo da faculdade, você Sim, pode começar a se preocupar do é. oitavo. Eu só fui me preocupar com a AB a partir do meu décimo período. Sinceramente, eu não estava preocupado com a B, é até porque eu, eu pensei em o fazer, pensei fazer a AB depois de me formar. Mas acabei fazendo antes. Então, depende de você. Aquilo que o Nelson disse: a meta é depende de você. De você, é. Pessoal. Minha, eu tenho um cotiz, Cada um tem a sua. uma cotiz que tem três horas para estudar por dia. O outro tem duas. O outro tem seis. O outro tem oito. O outro não tem hora. O outro tem uma hora de manhã, outra hora no meio da tarde, duas horas da noite. Já vi? Pegou esse? temos os gatinhos cara às vezes o cara, calma, tem, vezes te o cara só tem meia hora de manhã e tem umas três horas da tarde Sim. aí lá para meia noite ele tem mais duas mas e vence também o que que a gente faz isso é a gente pega aproveita esse tempo que você tem uma, cria uma rotina porque isso é importante criar uma rotina e vai com balo para frente cara Exatamente. e tenta garantir o um melhor rendimento show de bola vamos correr aqui que o nosso diretor já tocou a sirene ferramentas de inteligência emocional estatísticas de conteúdos mais cobrados que é o famoso filtro digital que nós também temos. Ou seja, o que caiu mais no direito civil nos últimos exames? Direito das, das, das, das obrigações, enfim, a gente vai falar bem assim, cara, isso aí é mais na reta final, tá, galera? Nos últimos dias, estude isso. Por quê? Porque isso aí caiu nas últimas mil provas, caiu muito isso. Então vai focar isso. A gente vai ficar falando para você estudar, por exemplo, direito das coisas, que caiu pouca questão. Não, se caiu muitas questões nos últimos exames de tal disciplina, de tal matéria, é o que você vai focar a sua energia. Vai Beleza? ter uma mentoria somente para a reta final. Portanto, Show de bola. você não precisa se preocupar, nós já pensamos em tudo, nós Exatamente. já planejamos tudo, nós já criamos todas as, é, todas as questões, todos as, as, as, os inconvenientes que podem aparecer, nós nos adiantamos. Então, cola aqui. Exato, galera. Ponto 5 e 6 para acabar rapidamente, reta final. Finalmente chegamos à reta final, o que faremos no nosso programa de coach? Sempre alinhados com o curso do AB, iremos aumentar a interação com os alunos, prepará-los para a famosa vitória. Metas e dicas pontuais para levar a nota no dia da prova, ou seja, aqui é a reta final. Os contos estarão com você todos os dias, já te bombardeando de informações e conteúdos, igual o Tiagão falou. A gente podia cobrar, né? Sim. Aula, é pô, vamos, é cobrar, vamos, vamos, vamos cobrar é, isso aqui, seleção, vamos cobrar para é, fazer um aulão, o não não vai ser massa. Seleção de principais temas, com os cursos de reta final dos Gran Online. Então a gente vai pegar, estatisticamente, o que mais cai e vai te entregar. Ou seja, é o momento de entregar mesmo. Então se você ainda não conseguiu estar tá na média nos no simulados, nas provas anteriores com média de, de, de 42, 45, chegou a hora de falar, cara, então é isso. Então você vai pegar e vai ler isso e vai para a prova. Isso a gente faz nos últimos dias, que é o quê? Com base no que já caiu nas últimas provas. Pode dar certo? Tem grande chance. Pode dar errado? Também pode. A banca muda, então a gente trabalha com o que já ocorreu, né? Mas ó, um, para uma pessoa que sempre esteve em concurso, participou de muito, sendo dando aula, sendo fazendo concurso... É muito essas difícil. Coisa... Oh, velho, é muito difícil. Galera, criatividade não é uma coisa que é... É costumeira no meio dos concursos, todo mundo se copia, todo mundo se repete e eles costumam sempre adotar o um método, o CESP tem o um método dele, a FGV tem o um método dele, a Funesp tem o um método dela, Todo mundo, todo mundo faz seu método e costuma se copiar. Criatividade não é uma regra no mundo dos concursos públicos. Exatamente. Galera, infelizmente o nosso tempo acabou. Vou ler o ponto 6 aqui rapidamente e vou despedir todos vocês. O ponto 6 é festa, velho. ponto 6 é o passeio. Celebre as suas conquistas, porém, vamos nos preparar para a segunda fase. O processo continua. Iremos montar um cronograma de produção para peças. Metas mais profundas com o fim de atacar e oferecer o esforço que você adequa. Vou falar em 30 segundos aqui, que nosso tempo acabou. É a palavra de quem sabe, cada um da sua palavra final. Hoje a minha é essa foto aqui, galera. Essa foto aqui eu trouxe, preparei aqui e trouxe para vocês. Essa é a foto de um coach meu. É, ele estuda no momento de almoço e estuda de 11 às 2 da manhã. É Isso repositor. É um, é um papelão em cima de caixas. Ele estuda Porra. na garagem de uma. Ele é repositor de um supermercado, galera. E ele estuda no seu horário de almoço e após, na garagem desse supermercado. Profissão digna que nem todos mas eu só estou destacando o local de estudo dele, o ambiente de estudo dele, eu tenho certeza que ele vai me e vai passar. Ele estuda em cima de caixas e com um papelão. Então eu acho que a imagem, volta rapidamente, fala por si, eu não vou falar nada, essa é a imagem, esse é o ambiente dele que, de, que ele estuda, aguardo vocês no nosso programa e, de e a hoje. a imagem diz assim, ó. ela te dá uma, uma, uma grande dica, dizendo assim, não há desculpa para estudar, não há desculpa para não estudar, porque o cara está ali, ó. eu fiquei até impressionado, uma caixa, uma caixa, um papelão, o cara tá lá estudando, meu irmão, qual é a sua desculpa? Que que que o que você vai falar para mim? Vira na minha cara e me diga qual é a sua desculpa. Que não seja preguiça. Exatamente. Não tem. Então, galera, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Agradeço ao Nelson de novo o convite. Obrigadão, Nelson. Estamos nós estaremos aqui, vocês, nós né? estaremos mais vezes. São 10 mentorias e qualquer coisa que você precisar, a equipe do Gran tá aqui para te auxiliar. Valeu, galera. Tchau.